Voltando a falar do Noel Júnior, aí a gente tava conversando. Aí nesse, nesse, nos bastidores, né, na hora da gravação, aí a Noel veio falar comigo assim: caraca, bicho, aí vou te falar uma parada. Eu te achava mó mala. Eu te achava você mó marrento, Léo. De verdade, você chegava no show, mané, não falava nada. Chegava assim na parada do show, ficava quieto na sua, subia pro palco, fazia a tua apresentação e embora. Ou às vezes ficava ali, cumprimentava mais ou menos e ia embora. Falei assim, então... Não. Aí ela falou assim, mas agora hoje eu consigo te entender. E, as, e quando eu perguntava para as pessoas, eu falava assim, ele desse jeito aí, cara. Cara, o, o momento antes do palco é o meu momento, sabe? Momento de concentração, é o momento que eu vou ver o que, que eu vou cantar, o que, que as pessoas... O, porque eu preciso sentir. Não adianta eu chegar ali e sair. Beleza, os moleques às vezes ficam puto comigo. Saímos um repertório magnífico. Uhum. Começamos show... A primeiro bloco, é normal as pessoas tentarem se adaptar, tentarem entrar no clima e tal. É demorado. Aí chegou no segundo bloco e as pessoas continuam do mesmo jeito, já acende aqui, ó. Pá! Irmão, tem alguma coisa errada aí. Tem que botar mais antes. eu Não, eu preciso mudar isso. Porque, cara, pra mim pelo menos, né? Eu acho que pra todo hum. artista. O cara subir no palco e não ver a interação... Nossa. As pessoas falam assim, o cara, eu tenho a sensação de falar assim, caralho, eu, eu sou uma bosta aqui, meu irmão, não tô fazendo nada, de, tô fazendo tudo errado. O show tá uma merda. Tá uma merda, pô, tá uma merda, porque você saiu, você, você, a gente que tá assim, a gente é um, é, é, é, como é que eu posso dizer, a gente é um teatro, né, a gente... A gente é um espetáculo, né? Uhum. E as pessoas estão ali para poder te assistir, pra poder você tá ali para poder levar alegria para as pessoas. Porque música é alegria, não é. Ai, caraca, é profissional, profissional. Não, não, não, não, cara. Tem a lance da. Porra, as pessoas escutam a música, lembram do passado, cantam. Cara, é muito mais que isso, entende? Cara, e, e essa parada, voltando a isso aí que você estava falando, de, de repente as pessoas. Ficar pensando, ah, ele é marrento e tal. eu tava... Eu, quando o Nigéria veio, a gente tava até trocando ideias sobre isso também. Que a, que a galera fica falando, ah, é marrento sei isso aqui. Cara, é, isso acontece comigo também. Mas uma parada que ninguém sabe sobre mim e ficou sabendo no podcast do Nigéria é que, cara, eu, eu sou tímido. Sim. Eu trabalho com o público. Mas eu sou tímido. Eu sei falar com o meu cliente ou com quem chega pra falar comigo. Agora eu vejo a pessoa e falo, ah, você também é meio assim, você é meio é, tímido. É, cara, eu sou... Eu muito muito a pessoa quer que você fala mas pô, pô eu, eu, eu, eu cumprimento trabalho. cara eu cumprimento de, de verdade tudo bem boa noite tal aquela coisa mas não sou nem contra quando... ai, abraça chega aqui dá beijo não aqui que não sei parece que for amigo de é. eu não consigo eu não consigo não é bloqueio meu não eu sou desse jeito entende eu sou tranquilo aí a é, Noelle é falando assim pô não você é muito sério então e que eu fui perguntar eu falei assim não mano fica tranquilo que ali é o momento dele do show Toda vez o show dele é desse jeito. Ele fica quieto, se concentra, faz a parada dele e depois o pau canta. Não é à toa que hoje em dia, cara, são meus amigos. A gente fala praticamente toda semana. Maneiro. Toda semana a gente troca ideia. Hoje hoje mesmo ele tava, hoje o Júnior estava me mandando mensagem do uma comida, que ele gosta muito de cozinhar. Uhum. Ele mandando com a uma comida que ele estava fazendo. Eu falei assim, porra, você vai ficar botando água na boca até quando aí? Não me chama para comer essa parada. Não, não, agora eu tomei a primeira dose da vacina. E porra, agora vai rolar a parada. Eu falei, então tô, tô te esperando. É, yeah, isso. Então...